Quão estás farto das pessoas confundirem um contrabaixo com um violoncelo? Acho que isso é só tu André, que confundes. Não sou eu que confundo. Há muita gente que. Por acaso. Não, não. O pessoal com. O violoncelo com. Vou... Mas Alex, vou... tu és um mástico. Eu, eu vou adaptar isto. Um é vou adaptar. Pronto, vou Um contrabaixo grande que Vou adaptar isto. Uh, Não é, é uma desonótica. É uma Quem está a tocar contra baixo normalmente tem uma cabeça mais pequena. É. <risos> ou é mais pequena. Relampada! Relampada ou Adap Malware, que é uma das línguas que uma das nossas convidadas fala, é relampada ao contrário. A Eu acho que a gente devia de mudar todo o conceito e colocar isto todo ao contrário, porque às vezes a gente, fica, a gente sai daqui completamente do avesso. É verdade, nós vamos começar com o vinho, para que conste isto é quase meio-dia, ainda nem é meio-dia, portanto isto é sempre coisa séria. Este é o último episódio desta segunda temporada, uh, portanto vejam lá, nós fazemos isto sempre uma semana, todos os dias, uh, beber às 11 da manhã não é nada fácil. Mas torna-se muito mais fácil quando tem convidados suentes, como os que tenho aqui: Pedro Tentem ou Ordep Matmet. Matmet. Matmet. Matmet. Matmet. Ricardo Dias. Saído Odracer Saído Odracer Saído. Já assim meio árabe, parece. De... Que... Tem, tem um aspecto marroquino, <risos> dizem de vez E Diana Duarte. Anaíde é terrode. É terrode, falar aquele. Also o desse favor. Rolf. Rolf, exatamente. Rolf. Rolf. <risos> Rolf. <risos> Epá, muito obrigado por terem vindo, por terem aceito o desafio de beber vinho a, esta, a estas horas. E por estarem aqui uh, do nosso estúdio. O Duarte, temos ali o Eduardo que trouxe um vinho. Uh, maravilhoso. Mas maravilha, Primeiro, maravilha. Vem de volta de paz, Duarte. Eu, eu, eu logo é eu, que não gosto de ver. Isto é melhor com um carro para acaso. <risos> <risos> ok. É um roinha lá de chance. Fiz questão de trazer a, meu, a caixa preferida da, da Diana Duarte. Sem saber. <risos> Sem saber? <risos> Sem saber. <risos> Sem saber. Okay. Muito uhum. bem. gosto Estamos a adorar. E vai barreira. um brinde. Um brinde à barreirinha e ao Duarte, é. e à relampada e a vocês, estúdio. e a vocês, e ao estúdio, não é? Eu estou, claro. claro. Ao estúdio e ao André? Também. O André está, está, pode ficar para. Estou hoje ter. é um 31, não é 21. Ai, ai, ai. Sim, Por falar em números, vamos logo fazer a pergunta mais chata para nós para despacharmos com estas coisas dos Covid e não sei quê vocês tinham a sensação, no início deste ano que 2020 era o ano? E por acaso teve uma, uma Sim, sensação isso. Isso. E foi. ela estava diretamente ligada a isso Pois foi e é, tá eu já fiz férias este ano, em Fasbos. A gente conseguiu viajar é. este ano. nós conseguimos sim, é, verdade, é verdade, vocês em participaram janeiro. no Festival Termómetro, foram até à final. Sim, sim e eu, por acaso o Dias estava a dizer, olha, eu vou levar a minha mulher e as filhas e aproveitamos e, e, e fazemos. Um olha, boa ideia, sim, eu fui eu mesmo teve... a calhar. É, ele teve esse feeling. Faz uns dias de férias. Sim, já. dias. Dias. É. Mas o, o ano estava a começar muito bem para vocês, está, está. Uh, tanto como banda, mas também uh, a nível individual, diriam. Claro. Diria. Esse era um ano em grande, muitas atuações, não se esqueça se ia dar conta de todas, mas... Sim. Isto? Sim. Eu, te, eu ia tocar no Porto uh, dez dias antes de, de ser decretada a quarentena obrigatória. Mas, sinceramente, está a ser um grande ano. Uh, continua a ser? Sim, continua, porque o, o, as viagens que eu não fiz para fora, pessoalmente, uhum. fiz, fiz para dentro. Boa. E resolvi muitas coisas, curei muitas coisas, fiz música nova e, e há qualquer coisa de muito bom em não, não podermos andar tanto de um lado para o outro, porque as pessoas estão... Quando as pessoas vão ver o teu concerto agora, tu sabes que é porque elas querem mesmo ir e estar ali. Por isso, para mim, continua a ser um, um grande ano. E o Tentém fez 30 este ano? É pá, é <risos> uh, aos 30 do Tentém. Especificamente aos 30 do Tentém. Entraste nos intes, anos. foi? Fico ah. nas salas quando penso é. nisso. Sim, eu ainda estou nos intes, não é? Nos intes. Ninguém tem 25 anos. Eu acho, que, eu acho que a culpa é do 21. Eu mesmo. Eu quero... Sim, exatamente. É, passou do 19 para o 21. Não, não, não é. percebeste, a cena do ano 2020. Estou oh. é de 21. Isto é um trocadilho agora. Com, não sei se a cena chega aqui a acontecer. Não é o 21. É, fica o assim ano de será o 21, é. E não é o 20. Fica é. eu, é. eu acho que é isso. Não gostei é. disso não sei falo de e de a cola, do do não coisa séria. não é. é e por falar do estúdio 21 vocês tu Diana e Pedro já tiveram experiências aqui no estúdio 21 não sei se tu não, já tive, já tiveste já tiveste tive experiência aqui, aqui. experiências boas sem <risos> exato uh, já agora podemos falar um pouco da vossa experiência aqui porque de certa forma o estúdio 21 é de, é, é um call de encontro para vários uh, para vários músicos e a Diana e o Pedro já estiveram envolvidos no, no Funk Together um dos projetos aqui do Estúdio 21, na qual um dos últimos, tu estavas em grande, estavas priests... birlikte... tá, ali na produção Estávamos todos em grande. 5,5,5,5... Estavas ali nos calhos ali a chocalhar a <risos> malta toda. Não, foi uma adrenalina... Muito bom. Bocado. Foi surreal, não foi. surreal, muito, bom, pá. não fui. foi. Foi. Aí, que... E tudo. Deus, o que é Eu acho que nós... Play the funky music, hein? Play the funky music. Neste último, pá. What the Foi incrível. Alexandre, eu quase queria que tu dissesse esta é a voz. Eu posso fazer isso por ti? Esta é a voz. Oh, esta Não, é a fact. voz. Não, eu, eu, eu por acaso queria falar um bocadinho sobre o estudo 21. Se se Estás à vontade? Força, força, força. É porque um de eu, eu <risos> para caso, já, tive, já tive cá. Fui um workshop de um pianista. Deixa-te lembrar, Alex. Ai, como é que ele se chamava? John Patrick. John Patrick, um grande amigo meu, velhote, mas. De outra geração, queria dizer. Mas... Ah, porque... mas o estudo 21 já tem um aluno, já veio de cima para baixo, não é, Alex? Uhum. Sim. Já havia já vi reuniões destas, que era no outro, não era o estúdio, que era na é Pena. é do papá do, é do, do Alex. Sim. Já vem de muito... back, back. Bem, já estou aqui, já estou a sinalizar é... aqui o... a cota, não é? <risos> cota 40, cota 40. <risos> de para baixo para cima, de cima para baixo. E já havia essa reunião. É. Aliás, quando eu entrei naqueles estúdios, na Pena, já havia antes de eu entrar. Muitos músicos que vocês conhecem por aí, cantores, internos, passaram por ali e, entretanto, é que ele veio descendo, descendo e agora? Obviamente, tudo que o estudo 21. Está muito mais... Era do DNA da série. Exato. O DNA, é exatamente isso. Yeah. Exatamente. Essas a escola, fintas, com a loja ao música... Aí são de lá de cima. Isso é... Sim, já ah, Estas top... ah, é, Aliás, na, não, às tantas na volta, se formos a, pux... a ver bem, às tantas uma dessas bobinas deve ter uma gravação teu para aí. Às tantas, tantas. Desculpem lá, eu já tenho estudo de 21 há muitos anos. Vocês <risos> ainda exatamente. estão a começar nisso, mas já tenho há muitos anos. Há Era o ano da graça de 1943. A loja de música e a escola... E o estúdio é que estavam assim em, em, em, divididos em parcelas. Isto é? Era em assim. polos diferentes. Era né? sim, senhor. Em polos diferentes. Mas agora, pronto, está, está, está como deve ser. O eu, meu pai eu... abriu uma escola em 85. Então, são lá. Depois... Pois. Em 88 começou a trazer representações de marcas de instrumentos musicais. E então o gajo vendia os instrumentos na escola, no andar de cima. Exatamente. Que era na casa dele. Exatamente. Portanto, tinhas a garagem, entravas, a porta da garagem era a loja, depois descias para a cave era as salas de aulas e o estúdio de gravação. Pois é, e ele depois assim. fechou a escola, fechou o estúdio, ficou com a loja. Abrir aquela loja no centro comercial do, do Bon Jesus em 97. Exatamente. Epá, e as coisas foram, foram andando, foram andando. meia e, história. E reabrimos a escola na Pena. Tu, nessa altura, Ricardo, foste nosso professor. Quando Sim. nós entramos com o mate da Rock School. Exatamente. Vez Exatamente, em lá em cima. Agora, lá em cima. Um o estudo 21, ou a Emily, ou querem chamar, foi responsável, se calhar, por eu estar aqui. Nomeadamente o pai do Alex. Que foi o tipo abrir por Foi uma espécie. <risos> uma espécie disso, porque e Existe também aqui um professor, também, que, que é o, o formador, que é o, eu usei José área que é o baterista, também começamos juntos, uh, logo com o Juan Pesteyner que também participou. Vocês tocavam no... na, na, na Câmara Aurora? Exatamente, Ai, não, nós não, não, não, fomos diretamente de um instituto para a televisão. Isto não é brincadeira. Aham. Não era para o YouTube, Caramba. era para a televisão. Ah, a, a gente é já pá. tem essa, essa situação. Uma salva de palmas então para o padrinho da música aqui no Manoel. Claro que sim. sim. Um padrinho. sim. Ou um dos padrinhos. Sim. Atenção, não vamos, não vamos, vamos, vamos dois, abrir coço. Senão isso só leva relampadas lá fora. Mas atenção, que o YouTube não é assim tão ah, não, Estamos a fazer isto com o YouTube. É, é, eu, não falar, eu não estava a falar sobre essa situação. Claro que sei, claro que sei. Pá, hoje em dia, muito melhor. Já temos vinho aqui dentro. Também tipo, não havia em, nada. Em <risos> cima da minha tábua de ingomor, atenção. De, ah, é, é outras situações. É é, outras é, é... E bobem despenduradas. Exatamente, agora eu vi isto. É um uma, <risos> <mas> uma <risos> coisa certa, Ricardo. É. Eu já te convidei duas vezes para o funk Together. É verdade que tu não vieste. Eu venho, fica aqui tenho um... E vem só para te duas relampadas. E fica aqui a dica por falar no Funk Together. Diana, tu também estiveste envolvida no projeto do Funk Together. Fizeste um, acho eu, um dos episódios. A ah, foi um Não, calma, calma, mas estou a falar dos episódios primeiro. Já fiz vou. Fiz um, é. fiz um. Fizeste Qual foi a música? Não sabe. Não, não, não. Mada, mada. Eu ia cantar uh, a música uh, também, porque o vim what's going on? What's going on? Ok, boa, boa, boa. E depois estiveste envolvida no, no Fun Together com o Soyrton. Sim. Como é que foi toda esta experiência? Queres falar como é que foi a, a sensação de estar a, a partilhar palco com, neste caso, outros 19 músicos, que é uma coisa... Acho que é uma coisa Diferente. mal pensada, porque já que o estúdio é 21 e havia 20 músicos... Faltava eu. Faltava eu eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu. eu queria abrir o gajo da câmara era 21. não. Eu queria participar. Ah. Eu, por Não, mas foi, foi uma experiência incrível, até porque foi um momento raro de, de, de congregação. A nível nacional, tínhamos o Buda Guedes, tínhamos o Gonçalo Santos, Santo Muro. E são todos. São todos. São todos. Uh, a Rita Maria também, e são pessoas que, que nós, que pronto, eu pelo menos já os conhecia e, e são pessoas que eu gosto muito, a Alex, uh, pronto, para mim foi, foi maravilhoso poder partilhar palco com eles e podermos também uh, criar alguma coisa juntos, uh, quebrar um bocadinho aquele misticismo da, da insularidade, sabes? Sim, sim. Uh, Normalmente os, os outros vêm de fora para cá. Digo eu, madeirense de gema, nasci ali em Alvalade Mas. Mas, mas já tens a madeira no coração, já. Tu então, tens alguma coisa também. que o Sporting, e o quê? Já não é me oi, oi, oi, oi! Não, não tenho é bom gosto. Ah. O futebol não entra aqui chamado de rompado. O futebol fica. Esse estado de ambiente. Então vamos União, falar de estádios, União da Madeira, está né? bem? Vamos o... concentrar-nos na no União Exato, eu sou da seleção nacional. <risos> uh... <União. risos> Mas, epá, para mim foi maravilhoso porque normalmente os, os de fora vêm para cá e são contratados para dar um concerto ou para fazer uma atuação uhum. e depois vão-se embora e os, e os de cá vão ver, com sorte conversam um bocadinho com eles depois do espetáculo aqui não. Houve aquela sensação de, de homogeneidade nós, eles e, e poder partilhar um palco com, com pessoas assim... E respeito mútuo, não é? Sim, principalmente o respeito mútuo, porque mostra-te que alguma coisa tu tens que estar a fazer bem. Yeah. Para, Muito para, bem. Que, para seres respeitado, além do respeito que tens pelas pessoas. Isto foi uma semana surreal, até pessoalmente devo dizer que estava a entrar em parafuso, mas num bom sentido, porque acontecia tanta coisa ao mesmo tempo que... Não sabia para que lado é que me verear, não era? Uhum. Não, sentiste, não te sentiste assim um pouco? Sentiu, Às vezes sentiu. que. E estávamos todos cagados Ai, eu... porque parecia que o coronavírus já estava cá e foi mesmo no fim de. Sim, já foi. o último grande evento yeah, foi. antes do corona. coronavírus. Yeah. Tava... de Fevereiro. Foi para que... aí, foi no fim do mês, 28 de fevereiro. Pá, nós, nós, tivemos, nós tivemos um músico. Que eu não vou dizer quem foi. Que mas, teve que ouvir. Não, não, não, não. Teve que ouvir. Não, não. <risos> teve <risos> que ouvir. <risos> <risos> teve <risos> que ouvir. <risos> não é isso. Mas, mas o músico tocou, fez eles connosco e, e tocou no concerto. E depois do concerto o gajo pediu-me desculpa porque achava que não tinha estado muito bem no concerto, que estava desconcentrado e que não se estava a conseguir concentrar na cena e perguntou eu vou lá, mas, mas porque eu estava tudo a correr bem nesse não sei o que lá pá, estou sempre a pensar naquela porra do Covid pá, ah, ali a meio é é tanta exato. gente e não sei o que mais, portanto nós já estávamos um bocado alienados eu, uh, com eu, o que não estava não a acontecer de um, de e fizemos uh -huh. aquele grande festão e depois fomos para casa. Cortaram Vocês? Barato. Sim. <risos> Eu disse fomos no plural, não é? Estamos a falar de todos, não é? Claro, é? uhum. vinha de pica. Mas aquilo, de facto, foi uma experiência a repetir. Oh. E vai ir a repetir, certamente Sim, futuro. vai repetir, sim. E sim. há um documentário que ainda está para ser editado, sim. Foco aqui no André! <risos> a André está sempre ali... Em breve, em breve vai ser isso certamente. Mas antes de entrarmos na, na situação, no elefante em todas as salas, que é, que é o Covid e a quarentena e tudo mais, vocês estiveram mesmo no Festival Termómetro, foram até a final. Como banda flor, quais diriam que são as diferenças entre a capital e o Funchal? De público, de energia, antes do concerto... Backstage, o que é que tem a dizer sobre isso? Diriam que, -se que é outra liga ou nem por isso? Sim e não. não. Eu diria que sim, eu diria que sim. sim uh, não. Mas é a minha opinião. Mas diz, diz, diz. Não, força, só, Pedro. Só diria que sim, que é outra liga. Mas percorrer. Eu acho Ah, pois. Não, não... por porque... favor. Não vais ofender ninguém. Não, não pensei. é bom. Tens medo de uma relampada. <risos> não, é é que, Olha, manda, -te, manda -te a tua dica que é que já é engano. Eu, eu, eu, eu acho que o um festival yeah. e no, uh, a gente não costuma partilhar o backstage com outras bandas porque quando a gente toca aqui somos só nós, não, não estamos não temos com outras pessoas. E lá foi um festival. E eu gostei muito mesmo das, da, da partilha uh, do backstage, do ambiente, de conhecimento com o pessoal que estava lá. E, eu acho que a gente aprende sempre qualquer coisa quando partilhamos conhecimento com outros, outros, outros artistas e para mim isso foi bastante possível. Aqui não acontece porque quase não há festivais e a gente só toca a título individual uhum. Bom, foi nesse sentido Como dirias, que foi a tua experiência, Ricardo, lá, lá na Capitão? Existe um... obviamente que, tocando mesmo na ferida, existe uma diferença enorme tem a ver com as músicas originais, é isso. É isso. É isso mesmo. É isso. É isso mesmo. Este Covid veio realmente na parte da cultura, da dita cultura, na parte musical, pôr as coisas talvez no seu lugar. E a grande diferença, Flor, Flor ou a Diana é representante disso mesmo, que eu estou cá principalmente pela música dela uh, e ela está cá se calhar por causa disso mesmo também. Uh, assim, portanto, por exemplo, o Funk Together, abaixo disso, artisticamente não, não, há, não, há, não há nada interessante, posso dizer, Uau. Para, subir, para subir a esse nível, ou nível de Lisboa, ou de Madrid, Sim. ou de Londres, ou hum. Porto a malta tem que ser muito autêntica e isso está reservado aos músicos mas principalmente aos artistas, quem está lá à frente do palco tem, tem que ter essa ou arranjar essa mecânica dinâmica nas suas vidas para compor fazer canções e é aí que vai haver realmente esse nível vai lá para cima e é aí que vamos ficar com equiparados não tem a ver às vezes com a execução do sim, instrumento sim, sim, sim. Ah, ah, sim, não tem sim. muito isso isso eu digo que é uma burocracia que é preciso fazer, mas a autenticidade é, neste momento, isso sempre será o grande motor da cultura ou, neste caso, da música. E para realmente o estatuto musical, o estatuto cultural, ou fazer alguma coisa de jeito, tem que passar para o jornalidade. Isso cá não, não há volta a dar. Diriam yeah. que no... falta mais criadores do que produzir. Exatamente. Aliás, isso é muito abrangente. Exatamente, mas exatamente. em vez de reproduzir, criar, falta vez mais de copiar, isso para criar. A, isso, a base. Isso, isso, isso está na esfera do. Está, na esfera não, está no centro do entretenimento. Uh, obviamente, quando a gente fazemos música, também uh, pensamos nisso. Mas a parte essencial é realmente a criação ser realmente autêntico. Ou original, ou os adjetivos, ou sinónimos que querem, querem, uh, querem chamar. Pá, por acaso vi ontem uma entrevista no YouTube do Domingos. Ajuda-me, Alex, o baixista do. Domingos? É Domingos, se não me engano, o baixista do, do Capitão Fausto. Ah, uh, o nosso estagiário, João, é que conhece a Sim, banda trás para a frente. E uh, ele <risos> diz lá umas coisas super importantes, que o conselho que ele deixa, e realmente eu, eu, eu, eu, eu me reproduzo nas palavras dele, ou reproduzo as palavras dele. É, pá, a música não... ninguém morre se fizer uma música má. <risos> Claro, claro tem... sei Isso é um bocado daquela história que estávamos a conversar ontem, André. Mais vale. como é que era? Mais vale feito do que. Do que mal feito? Do que mal feito. Sim. É uma... que mal feito sim. Tem que ser por tentativas. A ah, semana é ficar hoje bem, amanhã de certeza vai ficar bem. A atitude e a claro. há que tem... Claro. tem que prevalecer. Claro. O olhar vai... será sempre garantido. Isso, garantido. Isso... Ah, e pronto, respondendo novamente à tua pergunta, isso, o que faz a diferença entre Lisboa ou outra ou lá fora é realmente aquele festival do do Tremondo para mim foi um orgulho estar a acompanhar ela no sentido em, em que estava acho que fizemos uma boa performance Uipa. oi oi oi <risos> uma excelente é verdade uma é excelente verdade. Uh, cancionista sabe compor um samba triste uh, eu costumo dizer só despertar na altura de interpretar o que vai na cabeça dela uhum. ou no ouvido dela e dar o melhor. E a flor, Agora, e a flor é mesmo muito é original, não é? E, muito original. E aquelas bandas uh, vão... bem que temos flor a flor na madeira. Exatamente. E essas bandas <risos> estavam lá. Ah, já está isso... ficando calor. Muito bem. Eu gosto. E essas bandas <risos> estavam lá. Essas bandas estavam lá realmente, pronto, só, só para terminar, sim, sim, Têm sim. um, um fator de originalidade muito forte. Já muito, muito profissional até. Uh, uh, com aquela pretensão a roçar a pretensão, nós fazemos esta música e quero que vocês gostem desta música nós compomos assim, nós sentimos a música assim e isso faz com que todas as performances lá, até a banda convidada, que era original First breath after muito, muito forte, muito interessante e pronto. Falta realmente na Madeira, talvez o Estúdio 21 possa ser o promotor disso. Porque não? Um festivalzinho de músicas originais. <risos> de bandas oh, e de artistas. Oh, fica Eu acho a que passava Uch, se, for, se for preciso mudar o número para 31... A Madeira é um jardim e a flor é um jardim também. Tem um jardim musical dentro de si. Qual é o teu parecer nesta, nesta, nesta nesta temática em si? Falta mais flores na Madeira? O meu parceiro nesta temática... Ah, parceiro. So, uh, <risos> Florão <risos> Jardim, de ouvidos bem abertos. <risos> uh, eu acho que o que falta verdadeiramente na Madeira é... Sim, criadores. Sim, originalidade. Mas o conceito chave aqui é... Uh, critério. Porque nós, sendo uma... Uma ilha turística. Uhum. Acabamos por cair no desespero parte a parte. Um hotel de cinco estrelas que contrata duos e homens com backing tracks, ou mulheres, não devia existir. Nós somos uma ilha turística e há desespero de parte a parte. Há desespero no hotel que quer forçosamente ter sete dias de música ao vivo por semana, uma pessoa de cada vez, e há desespero da parte do artista que se sujeita a cachês e a tempos de atuação desumanos. E acho que enquanto não houver mais critério, nós caímos no, no risco de... Uh, aqui fala-se muito de chamar sempre os mesmos cá na Madeira. E eu respondi de forma sincera e não, não me arrependo e vou reforçar a minha resposta. Ah, tu achas que és sempre chamada? Eu não sou sempre chamada, eu sou chamada muitas vezes. Mas eu trabalho para isso, o trabalho está lá, a dedicação está lá. E acho que... Essa coisa de sermos todos iguais não é bem assim, porque há todo um investimento de, de, de composição, de, de escrita da letra, e tudo isso tem que vir de algum lado. E, e eu sou uma pessoa, vou agora justificar a minha vida boêmia com <risos> o trabalho, mas eu preciso de viver, Ora. eu preciso de viver para, para ter material uh, de criação. Uhum. E se eu não tiver esse tempo para viver, se eu, por exemplo, tiver que trabalhar num... Numa área qualquer, seja um restaurante, seja uma loja de roupa, seja uma biblioteca, se eu tiver que trabalhar num sítio onde eu me desligo do meu lado criativo, eu vou estar em tempo morto para depois criar. As pessoas as pessoas que realmente querem fazer disto de vida e que levam isto tanto a sério e que aqui ainda têm, têm que fazer outras coisas, acho que... Pois. Apesar, apesar de tudo, é um bocado uma questão de perspectiva, porque tu podes usar isso como, como material também. Mas, sinceramente, aqui na Madeira, acho que, se houvesse mais critério, obrigávamos uns aos outros a ser melhores. Esse critério que falas parte de quem? Dos próprios músicos? E dos promotores. E dos promotores também. Essencialmente dos promotores. Mas seria de ambas as partes? Ou estás a falar que esse critério tem que partir de De, quem? A, de, ambas, as de ambas as partes. Sim, sim. O, o público, por exemplo... As pessoas falam do público não educado, mas temos, por exemplo, um Estúdio 21, a Barreirinha, que, que, uhum. que trouxe... Um uh... relampado, pronto, desculpa. desculpa, desculpa. Não, neste, caso, neste caso falo de, uh, sim, a sim, nível sim. musical. Sim, cor que trouxe uh, montes de bandas desconhecidas uh, ao público madeirense, montes de projetos completamente índi que supostamente não pegam aqui. Não e... passa nas rádios, é isso? Exato, e eu, e eu, e eu assisti a casas cheias Sempre que lá fui ver os concertos, Portanto, não há público ou não há exposição suficiente para se criar um público? Pois. E eu acho que passa um bocado por aí, porque se nós, quando eu falo de critério, não estou a falar de, de pimba, clássico, rock, não, estou a falar de boa e má música, música. falando na sua execução, não estou a falar uh, em mais nada. Porque eu acho que há lugar para tudo e eu adoro sim, sim, cantar sim, sim. tudo. Aliás, quem, quem acompanha o meu percurso na quarentena sabe que eu realizei um, é. um sonho ao tocar o Taras e Manias. E gostava de falar dessa, dessa, dessa sequência, mas uh, podes... podes uh... Não, é, é, é isso. Eu acho, eu acho que há espaço para tudo, desde que seja bem feito. Eu acho que nós vivemos um sonho. Nós temos o prazer de chamar a isto um trabalho. Sim, sim, sim. O mínimo que nós podemos fazer é respeitar isso. Eu vou cantar eu vou, faço o meu exercício, eu tomo o meu duche eu perfumo da cabeça aos pés, eu visto aquela roupa que me vai fazer sentir mesmo bem, é como se fosse um, um primeiro encontro. Tu, tu vais conhecer um público e o público vai te conhecer a ti e se tudo correr bem vocês vão se apaixonar um pelo outro. Toda a gente devia ter uh, este tipo de amor aquilo que faz, seja, seja um bibliotecário, lá estou com as bibliotecas, mas um bibliotecário seja um, um, um técnico informático, toda a gente devia ter este tipo de paixão uh, por aquilo que faz. E quando eu vejo pessoas a, para aspas, tomar isso por garantido e a desperdiçar isso, entristece-me um bocadinho. Eu, eu, eu sublinho a parte do ter paixão pelo que se faz, porque realmente uh, se, eu acho que ser músico não me interpretem mal, mas é capaz de ser o trabalho mais fácil do mundo. Porque... Quando se gosta. Exato. Sim, sim, sim. Não, porque parece, porque, exatamente. Quando se gosta e quando e não se não está a fazer frete. Porque a verdade é, claro. é essa. Ah, mas há. há é, a gente, Ricardo. Ah, claro que a sim. Gente, a a gente, bem, a bem, por... bem, pode Podes nunca... ah, tem, tem que levar umas luz. relampadas. Que... <risos> mas, mas isso é como em Aliás, podes fazer uma analogia. Não queria entrar por aqui, mas. Pá, mas acho que para seres um bom músico, hum. tu, tu, tens, tu não precisas de ser um, um exímio tocador. Não. Não precisas. Uhum. Tu tens que ser um gajo okay. fixe, tens que chegar a sair dos teus compromissos e tens que saber as tuas partes. Fim, acho que é isso. Porquê que, que estás a descrever, Alexa? Eu não percebi o que é que ele disse, desculpa. Estavas a descrevê-lo. Ah, é, é um bocado isso, percebe? É às vezes, eu acho, das coisas que mais me impressão me faz, e eu digo isto. De, de, porque presen já presenciei muitas vezes na primeira pessoa porque essa sala onde vocês estão agora sentados isto é uma sala de, de ensaios também e já tive montes de malta aqui a ensaiar e, e, e vejo que às vezes há pessoas que chegam aqui para os ensaios sim, e que sim, não sim. sabem o que é que vão fazer e que pá, e a, e acho que, que a cena morre muito por aí, percebes? Sim, sim, sim. A vontade de tocar com pessoas uh, vem quando as pessoas sabem o que é que estão a fazer, não é? Uhum. <risos> é sim, Alex, o é... que tu estás a falar é é uma coisa é... que os músicos às vezes não conseguem distinguir. E o tomar uhum. por garantido? Ah, uh, São 3 Não não, não não não é porque é é não, é não não não vê, se calhar. É isso, é um bocado. Eu acho que sabe. não sabem distinguir entre a parte romântica da música e a, e a parte pragmática claro. a Parte romântica é só quando hum. existe o palco. A gente trabalha peça a hora e meia. Realmente é um sonho e a gente sente obviamente com a música para as pessoas. Ou ensaiar ou, ou que sabes, fazer música naquela é um momento muito especial. Mas toda a volta tem que ser trabalhada para isso, a tua vida normal tem que ir claro, tem que ir de encontro sempre, sempre. É, é, é, isso. é esse sonho mesmo. Há uma parte ah, pragmática, de... e é isso que, ela, que a Diana estava a falar, muito forte, quer dizer, ao longo dos anos, quando o músico vai se apercebendo disso e vai, vai evoluindo, aliás, aqui é uma escola, não é? No fundo essa responsabilização já deve ser dada na escola de música, não é? Yeah. É preciso praticar e ter essa parte pragmática. Hum. Uh, e, obviamente, para chegar, ou diria o sonho, que é tocar num palco durante uma hora, ou 45 minutos, então, ou meia hora, ou e, uma e hora e, e meia, e fazer, porque, mas, mas fase, até não. lá é preciso uh, ter, um, um, ter um pragmatismo bastante claro. forte. E tê-lo é. desenvolvido, desculpa, não, que não, isto não, é, não, não, é mesmo muito claro, importante, porque eu acho que é isto que distingue um virtuoso de um gajo genial, que é... Uh, ter o pragmatismo tão desenvolvido e tão, tão ativo nas tuas células, que tu nem precisas de pensar, porque um virtuoso é tecnicamente fantástico, mas quando tu preparas a técnica de uma forma tão intensiva e tão extensa, quando chega a hora do concerto, tu não precisas de pensar, ah agora vou fazer aqui uma voz de peito, não, tu, tu tens o conhecimento em ti, tu confias nesse conhecimento. Doris. Sim, e, e, é tu... simplesmente, é, né? e Simplesmente sai, sim, é, é uma coisa... Sai. Digo... Não, é eu claro. dizer que a criatividade pratica-se. Aliás, a, a, a, a, yeah, yeah. a criatividade práticas Aquele momento de inspiração a gente não sabe quando é que ele vai aparecer. Agora, a criatividade pratica-se. Isso cá, sem dúvida. Preciso ir, sei lá, vamos lá ver profissões do momento. Sei lá, vamos... O jogador de futebol... Então, <ríe> <risos> bom, o jogador da bola Profissões de momento, da de ação do momento. Sim, que é muito... sim, sim. sim, sim, sim. Ah, ele performance. Tem que pegar na performance ele tem que pegar na bola e, e fazer truques e pôr, o, o sei lá como é que chamamos, aqueles pinos do outro lado fazer, os treinadores têm que realmente potencializar a equipa com estratégias e armadilhas para que, eles, que aquela criatividade venha ao de cima, porque é tão aleatório um jogo de futebol vocês estão a falar de de bola, que, é que ele tem que arranjar momentos para ultrapassar certas dificuldades ou coisas inesperadas que acontecem na música yeah. mesmo que ela seja ensaiada com nós temos que ter uh, a capacidade de que fluir isso. No fundo influir, é fluir, como sei lá, como respirar. Isso é um topo do, do músico, não é verdade? Cantar como respirar. Frank Sinatra, não é? Yeah. Ouça, Dias! Um, é um, um, um brinde à música! música. Um não estou é. inspirado, eu sou assim. É a realidade, não é? Pox. Olha, desculpa, não estou hum. inspirado, eu sou assim. Sim. Sim. Eu sou um, um gajo naturalmente iluminado. Eu, eu, eu, não, por acaso ainda não me veio inspiração aquilo que estava a falar. Eu treino estas coisas, estás a ver? Claro que sim, claro que sim. Eu adorava que vocês um dia ouvissem uma conversa ao telefone entre mim e dias. É lindo. É. Às tantas ele oh, começa a dizer, estamos não, a falar eu, de um concerto, assim. e ele diz, não sei o quê, porque os planetas têm que estar alinhados, e eu, sim, Saturno, e ele, sabes, yeah. e eu, então não, Skyrocket, <risos> Skyrocket. e ele, yeah. que modo é este, e eu, Dórico, e eu só digo Dórico porque normalmente eu, Dórico, às vezes a gente telefona, ele atende e diz, que modo é este, este é o Jónio também? Pronto. Sim, é, Agora não faço ideia dessas coisas Mas é, é maravilhoso, é maravilhoso A gente às vezes tem conversas sobre nada e sobre tudo isso, E há aqui também wow. uma, uma certa Confusão entre Saturno e Neptuno também Sim. Que é a, a, a música de entretenimento okay. com a música de concerto Que é uma coisa diferente ah. Por exemplo, isso é uma, às vezes não, não há uma distinção e há uma pequena distinção que é preciso ser feita há mecanismos próprios para que essa música quer dizer, tenha uh, critérios é isso que estavas a falar é isso Neptune. a música original, a música original <risos> o critério é o público gosta ou não gosta não há outro critério ou as pessoas pagam um bilhete para eu vir ou não ou vão ao concerto ou não na música de entretenimento já não é bem assim já é um requisito do promotor que quer que faça uma animação e isso, o que é que está aqui um bocado em jogo? Há uma parte do negócio, eu não gosto muito desta palavra e digo que é o comércio. Eu comércio o comércio, o comercial. a música que se passa nas rádios, por vezes, não é esses festivais como fazem, no Barreirinho, o Estúdio 21 traz músicos, diria, da índia ou do Blues, ou da música de culto, não está à procura desse negócio. Está à procura da música e depois... Oxalá que isto dê um, um pequeno comércio para eu, para eu abastecer os claro, pedais claro, para, para, a, para a terra ou, ou para encher o frigorífico lá em casa. Para, para Agora, não, já é, claro. Agora, essa parte do, desse critério do entretimento, estavas a falar, da hotelaria, é uma coisa muito. é um mundo já diferente. Porque já, já não é diferente. É outra face. Porque a música, costumo dizer, a música é 24 horas. Neste momento, está uma loja aberta de música. Se calhar não há ensaios de manhã às 8 da manhã, sim, sim, sim. mas não, alguém está a fazer música às 3 horas da manhã está a trabalhar um, pá, um disco de numa uma música de dança eletrónica. Não é um passador de discos, isso é outra coisa, de canções. E também do. Um, Agora é Selector. É um. um selector, claro. Mas, mas está a para o um entretimento, sabe? Sim, sim, para sim. aquela situação. Um, é enquanto difícil. com, sei lá, Se calhar, o Tiago Miranda eu diria não sei se eu... espera, vais ver vai umas relampadas e é como estou a dizer, música é 24 horas neste momento estamos aqui esta hora a o produzir 20. uma coisa para ser feita ou transmitida à noite, às oito portanto, o que quero dizer há, da mesma forma existe vários tipos de, de desaguações ou de desaguar cultura musical, pode ser no entretenimento pode ser na composição, pode ser no jornalidade e isto, estes critérios todos, é difícil, de não se pode pôr se pôr tudo no mesmo saco tem muito que se diga, e às vezes confunde-se uma coisa com outra, ou, ou faz uma confusãozinha Isto é um poeta não é poeta nada. É verdade. Uma coisa que não, nada me confunde e não me confunde de tudo é que vocês são todos apaixonados pela música. Por isso, exemplo, é. olha... Isso sim, é de 31. Viz em que já não posso o, ouvir aqui? O, o, Pedro, tem, tem é, é, na música, o Pedro, tenho que... uma pergunta para ti claro, neste caso, problema. duas. <risos> <risos> Primeira pergunta, Pedro, é, o vinho está bom? Ótimo. O vinho está do caralho. E a segunda pergunta era, eras aquele puto chato que batia com as canetas nas mesas durante... Na, nas sempre. Ele de... ainda não é! Não só hoje, ainda sou. E ele ainda estou de... quase a bater assim a mão na, minha plena, na tua perna. Já. Sempre de que querias uh, enverdar por esta área? Não, não. Mas... Acabou um um por agência. acontecer... Acabou por acontecer, eu... Pá, acabei a dar-se plena, um segundo de de não ter a oportunidade de fazer uma secundário relacionado com a música. Na minha altura, penso que não havia essa oportunidade. Hoje em dia já, já encaminhei alunos para isso e fico bastante satisfeito. Sim, porque com és isso. professor também, estou em Sim, há 11 anos. Professor, tentei. Sim. — muito, muito. — Existe o toque-toque é... agora, não é... estás, estás forte. É — É engraçado que o tempo também é um pouco assim, progressivo. — E depois há os tuk tuks também, não é? — E os tiktoks e coisas assim. — um, Havia um filme, desculpem, que era... e eu sempre... pronto, lembro-me sempre disto porque eu sou mega fã dos clássicos de cinema português. E claro que agora que estamos numa entrevista não me estou a lembrar do nome do filme. <risos> Mas uh, o Tentão, quando o conheci, eu só me lembrava daquele filme. Que é. Ele conhece a menina Tantão e o Vasco Tentão diz: Tantão, Tantão. Ou será o António Silva que diz Tantão, tantão, parece um tambor! E depois eu conheci o tem tem tem tem Toca tambor! E isso para mim foi, um foi mágico é Altos, incrível! Já te confundiram por brasileiro É porque as pessoas têm a preconcepção que só os brasileiros há é que têm jeito para Não, mas passo por estrangeiro muitas vezes Por causa das fases E fica escaladinho assim. talvez sim sim só <risos> começa right. a falar inglês comigo e eu respondo, tento responder Of course! Não, mas estava a dizer, eu, eu acabei o décimo segundo e entrei em economia Não, em Lisboa, wow, okay. yeah. mas estive lá há meses e... <risos> e <risos> o que é que aconteceu nesses Outras dois meses? Outras malas, <risos> <Esta risos> malas contas! Outras malas contas! Insert coin! É. Insert <risos> <risos> coin! <risos> <risos> Não? Pois, uh, pá... Insert <risos> <risos> coin! Não me estava a dar... Lisboa, Mike <risos> diz <risos> assim... <risos> <risos> Não <ris me estava a dar... Não estava a adaptar, mas, já calma, mas, mas que tu eras eu... aluno do gabinete, não eras? sim, desde os 8 anos ah, pois. que eu frequento o gabinete e agora dou aulas lá onde. Mas aulas no conservatório. Já, já é conservatório, claro. Sim. Né? Mau. Com muito que... gosto, eu adoro dar aulas de perfecção, <risos> adoro. Quem farou os dos professores no gabinete? Olha, fui o Eduardo Fernandes. O Eduardo, ok. Yeah. Grande Eduardo. camarada, manda um abraço para ele. Beijinhos! o Eduardo! É melhor eu me abrir da a teta. segunda garrafa, pessoal. pois ah, é, oh, pois é. Mas pronto, foi isso. Olha o pragmatismo. Ai, estou tão descontraído. Vá, é para tocar o quê? É. E depois das dois meses... Não, eu vim, vim tirar a educação musical na Madeira. Foi ah, uma eu, oportunidade eu. que surgiu porque também não estava a adaptar o facto de estar longe da ilha e também longe da música. Pá, e a educação musical, uh, licenciatura e mestrado, comecei a dar aulas logo no segundo ano que estava na licenciatura e fui por aí e depois uh, já agora aproveito para fazer um agradecimento público que é o Ricardo diz, porque sinto que ele acabou por ser o meu promotor uh, na música aqui. O olhar. a sua benção, Grande olher, grande olheiro. Eu acho que. Um, ele percebe, ele veio, ele percebe logo se sim não. Será que ele percebeu quando batias à porta? Tem uma piadinha muito engraçada é que é quando é que sabes que um baterista está a bater à porta? Quando é batida ao muito. Foi por aí, Ricardo, dirias que. Ouviste o bater dele e.. Oh, okay. Ah, ok. É, é, é para aí, é para É, é para aí. É, é por aí. É. É. O Pedro é não, é, não é vais um vai ver... chorar agora vai chorar vai chorar está de O Pedro é, é já conheço o Pedro há muitos anos muitos anos muitos anos Pedro. É, ele tem uh, portanto o ouvido musical dele ou o talento expressa-se uh, isto é sabem aquele para caso conhece já vi um baterista cá na Madeira óbvio que toca bateria baterio óbvio mas era um excelente jogador de golfe. O João. O João. Eu jogava às sete jogava bilhar. E o Pedro tem isso, uh, tudo o que é instrumentos de membros, passa a expressão, aliado ao ouvido, que ele tem um ouvido muito bom. Porque é que ele não. repararem, uma bateria não dá dó nem ré, até pode dar. <risos> <risos> a dá! A dá! Ele consegue perceber que tem um excelente ouvido, e depois, aliado a um, um virtuosismo técnico, que é muito bom. Ele consegue reproduzir. Qualquer coisa que tu desafie. Sabes, e nós estamos aí em um episódio de, de facto é, é, é. Eu não a sair do toque Ele piano. tem jeito desde pequenininho, pronto, eu eu sei. É. desde pronto. Ele já se acabou disso, Alex. E tem essa. E essa já, já, se se coisa. já Não, mas a verdade é. é essa: é que nós não tínhamos tech lista e o Gonçalo virou-se para mim e disse assim: Olha, sabes quem é que nós estamos? O que é que uns E eu disse: Está bem, vamos. Vou falar daquele jeito, Aquele jeito, aquele jeitinho. E a verdade um é que... que, é, que, é, que é que eu já tinha visto o Pedro a tocar o vibrafone mais do que uma vez. E tinha, é pá, realmente uhum. pás, se então à vontade com o vibrafone, pá, aqui com um teclado é quase a mesma coisa. O gajo safa-se. E, e o cabrão é, surpreende. Mas é, <risos> ele tem uma coisa... Não se ofende, é um gás, não se ofende então. Ah, ele tem ah, uma, um, LG, um, LG. um LG. Ele tem uma coisa também muito boa que está assim cada vez mais. Todo aquele background da teoria musical, não é lá, a é é é. formação musical. O yeah. que é a teoria musical? Que é outra coisa. Está a vir ao de cima. Ele consegue realmente descrever uma partitura, percebe o que é uma nota. E isso parece que não. Essa parte burocrática só potencializa. Claro. Eu, eu digo parte burocrática, que é realmente, Sim. às vezes, é. uma burocracia, mas é preciso saber mesmo. E eu falo por mim, que eu tenho que ir, às vezes, aquilo que eu aprendi em teoria musical, tenho que ir a certos cadernos e fazer investigações, mesmo online, de, de, de youtubers e por aí na biblioteca virtual, não é? Ou a biblioteca. Biblioteca novamente, novamente. É Arranjar uma na palavra, biblioteca, biblioteca da Relampada. E já que, e já que, mas é isso, o Pedro é <risos> isso. O Pedro é isso. Pedro isso e cri, já, e já que estamos isso, a falar isso. de estamos a falar uns dos outros, tu já estiveste envolvido em vários projetos, em várias bandas também, claro. na Flor, mas também com o Tiago. Quem é o mais chato de trabalhar? A Diana ou o Tiago? Ah, se calhar, a Diana, Sim mesmo, Diana, claro. Porquê, Diana? Porquê tu achas que ela respondeu é a, a Diana? Isto é tudo um face que a gente a está a fazer Diana... aqui, que lá fora a gente não grama-se, nem um bocadinho. <risos> Sabe, sabes, sabes porquê? Então? Eu sou muito chata, porque, e eu acho que isto é a pior característica que eu tenho, eu trabalho por instinto. Trabalho muito por instinto. Diz, diz, Mas se calhar tem o facto da Diana fazer música original. Claro. E, tent, e tentar passar uh, para nós uh, as ideias dela. Não vale a pena, estás já despedido. Não, isto também fica. Bom, fica também o um modo para o Tiago para começar a. A ser mais chato. A, a compor Exatamente. Uh, <risos> as coisas o do. Tiago, mais chatíssimo. O deixar <-te> de cenas. <risos> Tiago, desculpa, Tiago. Deixa de cenas, Silva Deixa de cenas. Não, <risos> <risos> não mas eu, eu, sou, eu sou realmente. Uh, não diria chata, diria... Não, é chato, não. Vocês têm o bip, não têm? Que depois podem dizer não, é uma chata de merda. Não, mas não, não há é, bip. Não não é, não é... é que é edgy, é mesmo edgy. É Boa, aqui. então sou uma chata de merda. Porque <risos> eu Ficas trabalho... Ficas procura de sinais, é isso? Não, eu trabalho por instinto. Por como, instinto. como tu bem sabes, eu... por acaso, é. estou rodeada da minha equipa. Isto é maravilhoso. Eu não digo equipa. Não são as pessoas que trabalham para mim, mas são as pessoas que trabalham comigo. Poxa. E, e isto faz? tem vinho, isto passa por outro nível. <risos> é, é ainda, ainda bem que me pergunte, que, que me estás a falar nisso, porque eu vou fazer um pequeno à parte que eu acho que é absolutamente fundamental. Eu trabalho por instinto. Isto significa que eu não preciso de fazer 50 ensaios ou de ver o trabalho das pessoas. Há uma coisa que, eu, que, me, que me acontece aqui nas entranhas quando eu vejo alguém tocar. As borboletas. Também. Okay. Também. Às vezes é o vinho. Não, estou a brincar. Não, é? É dá se uma relampada no coração. De relampada. Eu... Gostei da relampada. Relampada. Continua. Acontece qual... algo dentro de ti. Sim. E eu sei que é com aquela pessoa que quer trabalhar. Porque o que eu faço, basicamente, é horrível para eles. Eu tenho esta noção. Eu, eu, eu chego ao ensaio, por exemplo, nós íamos tocar pós-desconfinamento. Uhum. E, o grande regresso. Sim, yeah. o grande regresso, fiz, fiz uma, uh, pronto, marcámos um ensaio e tal e eu tinha temas novos. E o que é que eu fiz? Uh, cheguei ao pé deles e disse, olha, eu tenho isto. E eu faço o loop e eles ouvem e depois o, o Dias disse, mas o que é que queres? Eu disse, eu sei que quero um baixo e tentei, não quero vibrafone, quero bateria. E imagina... Eu disse qualquer coisa estranha. Tipo uma orgia entre, os, entre o supermassive black hole dos Muse uh -huh. não, e... É. E, e... eu disse qualquer coisa. E o Neptuno? Sim. <risos> Pronto, <r TP> não, não, não, não, não, não. O é o Nectúnio, Foi, eu, é, eu penso que sim. Urano urano urano urano, urano, urano! urano! urano! Urano! Urano! irmãos. Urano! irmãos! Urano, irmãos. Estamos aqui reunidos. estamos a uma sangue e um Eu, eu peço-lhes estas coisas porque eu sei que a minha música será tão boa quanto melhores forem as histórias que eles tiverem para contar. É por isso que eu não gosto de escrever uma música e cantá-la logo a seguir, porque ela ainda é egoísta, ainda é para mim. Hum. Okay. E a música para mim é o vestido e eu sou o cabide, portanto eu tenho que chegar ao cabide primeiro. O meu, o meu, o meu objetivo não é eh, mandar bocas a ninguém, nem escrever, olha-me e agora sou uma mulher triste, Até não. Exato. Mas isto normalmente vê, podes passar por isso. Sim, também. mas enquanto eu estou a passar por isso, eu, eu não canto eu, o tema. Eu acho, mas eu gostava de tocar oh, nessa okay. cena, sabes? E tocaste? Sim, mas eu gostava de estar nessa cena dessa letra, porque realmente dizes, já tens flor, podias chamar outro nome para essa cena. Então, se ganhava umas patacas a <risos> Ortiga. <risos> Ortiga. Ortiga. Ortiga. Ortiga! Ortiga! Ortiga! Ortiga! Mas isso é, isso é, é muito interessante... Tu... Flor de sal! Flor de sal! Com flor! Com flor! flor. <risos> flor. Yeah, yeah. Mas flor isso mas é, muito, mas é muito interessante da tua parte como artista de não cantares os temas quando estás a passar por aquilo que te fez escrever a música. Mas sabes porquê? Porque quando eu estou a cantar é para mim. Ela e um passa, músico... Ela passa, Mas passa, eu, tenho passa. Que me, eu tenho que me transbordar é. para chegar não só a mim, mas Sim, aos outros. Sim, claro, obviamente. E é quando um... eu ainda estou muito absorvida nesse sentimento, é egoísta. Eu estou a ser o vestido e eu tenho que ser o cabide. Não, eu, acho, eu acho que sinceramente, quando, quando tu dás o a tua Pedro. música, a nossa, as tuas canções a nós, ou a mim, ou ao Pedro, o meu objetivo é entrar no teu universo e não, e não potencializar. E ela explica o propósito da música. Da música Por exemplo, não é, usa, ninguém, é. usa ninguém, usa ninguém, sim, ela sim, sim, a sim, história sim, sim. e depois. Mas de eu dizer, acho faz usei... José, o é. é ninguém, atenção. Eu tenho, eu tenho uma coisa. Eu tenho este, este exemplo, esta analogia. Que não sei se é engraçado, mas é. Há é um, é um grande músico, está numa entrevista. <risos> Desculpa. Mas tenho, eu tenho que ser isto. Uh, Há, uma grande, há um grande músico que está a ser encostado e há aquela pergunta célebre, sempre. Este é um excelente pianista. Ele diz: quais são as tuas maiores influências? Uma pergunta. Isso é uma, uma pergunta, pergunta bem básica. Clichê, e claro. ele dá a volta e diz: Pá, tem as influências que toda a gente tem. Mas depois eu volto a insistir: Mas qual é realmente a, a tua influência? Ele disse pá, já te disse, pá, não. Não tem as influências normais de, de qualquer pianista, dos pianistas dos anos 40, 50, 60. E ele. Eu vou dar um exemplo, mas quando eu faço a minha música, eu não penso nesses pianistas. Eu vou dar um exemplo. Ele, assim, por exemplo, os babéis não vêm dos babéis. Okay. Okay. Por exemplo, a Diana, quando faz a sua música, o instinto que ela está é da vivência pessoal. Não, de outros músicos. Claro. E eu acho que a música dela... Exatamente. Sim, ou do, da vivência que ela tem no dia a dia. Pode contar uma pequena história, se calhar, de uma maçã que... De uma, de uma experiência. exatamente. E eu acho que as músicas dela, as pessoas revêm-se. Revê identificam-se, E isso é, é o objetivo de uma canção, não é? Ou do. Que é o passarinho? Do Carlos T, das letras do Carlos T ou do, do Passarinho, do passarinho? Nasceu, nasceu o Passarinho enquanto estavas na esteve Exatamente certo. Mas o, o Passarinho é uma homenagem sim. ao real Passarinho que Sim, isso ela tem essa, essa história e eu acho que é uma das grandes valências. mais valias, valências. ou mais valências para a música música de canção vamos dizer, é essa é, é, é quando o artista consegue é, pôr as suas experiências na música e ir a um encontro porque nós humanos somos todos iguais. Aliás, somos um bocadinho diferentes uns dos outros. Claro. Mas estamos metidos em certas parteleiras. Eu sou mais parecido que aquele. Tenho... Senão a gente não. Sei lá, tem esse... um canal de televisão só para nós. É. <risos> mas, <risos> mas, mas, ou um filme só para nós. Mas, não, mas, um Temos gostos em incos... comuns, vivências em comuns. E é só explorar isso. Vamos fazer aqui uma cena sim. que eu, ele já está a perceber o que é que eu vou fazer a seguir. E já está a mudar de conversa. Calma. Eu não mudei de conversa. Eu quero dizer publicamente que tu, tu, eu já te conheço. Sim, sim. Tu estavas a sentir que ia é para aí. Não vamos mudar ainda de conversa. Eu trabalho por instinto. E estes senhores. Isto é muito importante. E eu quero que fique dito para o mundo inteiro. Que Alguém no continente. Mas... Vai, vai. Os Mas... meus avós, só Faz coisas de coisas para não um relampão em todo. Ah. Mas é verdade. Lar. Isto para. para dizer que o instinto é a capacidade de tu pôres a tua vida numa história sem deixares de ser o cabido. Sem te pôres em evidência. E bom, bom. qualquer um destes três cavalheiros são completamente sensoriais, instintivos, intuitivos verdadeiros e eu tenho que dizer isto o Pedro Tentém toca vibrafone toca bateria, toca percussão pega, se for preciso, pega num caso e faz o que eu lhe pedir o Ricardo Dias toca contrabaixo baixo elétrico, às vezes eu não sei explicar que a corda que eu quero e eu digo -ã -ã -ã", e, ele, ah, e faz aquilo e é exatamente o que eu estava a pensar além disso, no passarinho Tocou o meu ukulele. O André Meniz um balinho Vieira. também. <risos> estou, estou olha, Tu ainda viste esse, esse gajo a tocar a cavaquinho. Não ah, de pois... tocar a cavaquinho é um mestre. Ah pois... Calma, já, calma, calma. E, ah. e, o, Não, e, e o, o cavaquinho se já veio. E aqui o André Meniz... Eu, na altura, eu disse-lhe olha, eu quero fazer um videoclipe e ele fez-me um preço e depois ouvi isto tudo e eu liguei. E eu tenho que dizer isto. Porque nós, eu estava a falar sobre isto com, Olá, com a Andreia antes da entrevista. Eu tenho que dizer, dizer isto e a gente fica todos <risos> é. uh, E não é, que é cortar onde, a onda. O português... tu não cortes. <risos> o português Já tem visto. muita mania de dizer quando as coisas estão mal e não diz quando estão bem. E eu liguei-lhe. <risos> eu liguei-lhe pós-Covid e disse, André, eu não te posso pagar o, o teu real e justo valor, tal como eu não vou receber nem os meus colegas o real e justo valor. Mas eu gostava muito que tu fizesse a partir de hoje parte da equipa como um quarto músico. E o André disse que sim. E na altura nós tínhamos um cachê, assim mesmo baixo, para nós os três. E cada um deu uma parte do seu cachê, baixíssimo, para recebermos todos o mesmo. nós houve houve cachê. <risos> E não é, assim. é. É um é. não é todos os dias que nós trabalhamos um com pessoas assim. Isso é um Não é todos os dias que nós trabalhamos com... pessoas. Olha, eu não sei, Sol. não faço ideia aí. Deve ser. Gostei, é, gostei. Agora já não. Olha, Pô, é vou só. em casa e se vai, vai, se vai... comentários, comentários, comentários. Não, mas é verdade. Eu acho que é, é importante ressaltar que estas pessoas... Cada uma delas tem três ou quatro funções. E é por isso que nós somos um trio de quatro. que faz... Porque o passarinho, pegando no passarinho, o passarinho é, e eu estava a falar há bocado que é uma maneira de justificar a minha esquizofrenia. Esquizofrenia no sentido em que eu parece que vivo muitas vidas. E o passarinho, com cada experiência, vem e canta-me... O José Ninguém é completamente diferente do Vida Normal, que é completamente diferente da música Passarinho, do Ashes, da Canção do Não Dizer. Porque são várias vidas. E estes três vivem cada uma dessas vidas comigo. E, e eu, eu só posso estar profundamente agradecida uh, por, por ser tão bem acompanhada, não só musicalmente, mas. Uh, Para eles embarcarem contigo na loucura. São, e eu digo com é. cada coisa. Digo, é a loucura. Malta, é. estou a eu já pensar em várias vezes. E eles, e eles dizem: <risos> opa, bora, se, se, tu, se tu achas, vamos. Tira se tu não achas. Se tu achas que vamos. Está no erro. Ter alguém, tá no air, tá no ter alguém que, que, que faz isto connosco é, é mais que especial. É único. E e, e queria mesmo aproveitar antes que este menino, porque ele ia mudar de conversa. Ele sabe que eu sou malamechas. Mas eu hoje não vou chorar. Se me deres mais um copo de, de vinho, não por medo... Calma, calma. Já vamos aí. Estás sempre a o sempre o falar do mesmo que hoje. É Tem Tem tempo. Tem Isto -te? não vai ter isso não vai ter isso Sim, dá para cortar tudo. Ah, ok, boa. Não, geralmente é... Isto é live. Geralmente é corrido. não é, é, é, que é rádio. Rádio. não Não, não. É o... é Vamos pôr a música do Condenados de Shawshank. Dizem estas sonhas que estão a ver. Alto filme, alto Por acaso vir neste... A flor. Quando esteve na estufa, mudou. Ah, sim. Sim. Fala-me da tua experiência, porque já houve várias pessoas que, no início do desconfinamento, perguntaram-te e tu tinhas sempre a mesma, a mesma posição. Perguntaram-te, então, como é que passaste a quarentena? Pensando já na resposta negativa. E tu disseste, é. impressionantemente, foi ao contrário. Foi. Explica-me porquê. Um, ok. Então, uh, nós vivemos uns meses esquisitos, não é? Principalmente os músicos assim, um e um os ano artistas, na geral. Assim, mais de um ano. Sim. E eu, eu, sinceramente, encarei isto como uma residência artística barra espiritual. Uh, porque eu pensei, tenho aqui a oportunidade. Neste, eu sou sempre uma pessoa um bocado positiva até demais, do género, a pessoa faz-me alguma coisa de mal e eu digo, não, mas eu tinha que passar por isto para aprender, a não sei quê. Quando na verdade, às vezes devia só mandar um pireto à pessoa em questão e, e não pensar mais no assunto, mas eu faço questão de tirar uma experiência positiva de tudo o que me acontece. Um, e eu tinha acabado de passar por uma fase assim intensa na minha vida pessoal e sentimental e pensei, não, isto é a oportunidade perfeita para tu eh, suturares as feridas e deixares as feridas eh, sararem em condições. E agora eu vou entrar numa coisa muito séria. Mas... é aquela parte que Sim. estávamos a falar há pouco não é pode entrar a não. música dos condenados uh... a gente, é normalmente a gente vai tomar um café mas o Pedro ele fica neste a é a como é que é? A uh, afinar o acalelo, não é? Eu, não, a gente vai, indo, vai indo. Sim. não é? Sim. Se falar de futebol, não é? E o pai Não a... é verdade, e o Por faz está a fazer porque só na mesa. É Diga de... é, é, é, é é é. então, eu passei o um momento difícil dele, diz, diz, podes falar. Olá, posso. Ele faz eu uma estou no outro Já vou, já vou. Cheguei para a rua. Uau! Uau. Foste para a rua? Ah. Para apanhar o um ar. Mas pronto, eu, eu acho que acho que é importante falar sobre isto, porque se tu encarares as coisas, acho que depende tudo do teu mindset, da mesma forma que stress e adrenalina são a mesma coisa. Só que se tu encarares como stress, ficas paralisado. Sim. Se encarares como adrenalina, sentes que o teu corpo está pronto para te dar condições de fuga ou luta mais, mais adequadas à situação. E, e eu fiz um diário de quarentena, porque... Comecei a perceber-me de que as Veste pessoas. Deste a treinar a tua criatividade. Ah, pois, o que é que eu te falei? Sim. Podemos pôs. dizer isso ou podemos dizer que bebi bastante? Pôs... Ah, pois. Muito vinho, certamente. Certamente lá da minha galera. Eu alguma... costumo dizer que é para explorar Algum... outras zonas do cérebro. Estás a perceber? O vinho faz isso. Yeah. Okay. Faz, não faz. é, não é? Yeah, yeah. Faz. -os é isso. Esclora outro lado Faz. do céu. Fervilhas. Fervilhas, não é? Fervilhas. É, é, claro que sim. A, bebedeira, a bebedeira de vinho não é igual à de vinho não é igual à de longe. Tem que fazer essa. É. Tu mesmo. quando bebes vinho com os amigos tu queres saber tudo. Tu sim, dizes, parece, mas... que nós, parece que nós somos muito. Sabemos muito disto, não é? Sim. Parece que somos alcoólicos é? É? É. Não, os cena. alcoólicos vão a reuniões e os, e os bêbados vão a festas e nós claramente <risos> Pronto. vivemos numa festa. Isto é uma festa. Mas, mas há aqui uma coisa, eu, eu, eu percebi que tinha uma tinha uma voz ativa e as pessoas queriam saber o que é que eu estava a fazer. E isso é uma coisa que para mim sempre me foi muito estranha, porque eu sou aquela pessoa que acorda e vai, toda mal vestidona, tomar o um, um pequeno almoço no café, que é das coisas que eu mais adoro fazer. Uau. E, e depois, sempre que alguém me reconhece, eu estou miserável, tenho uma ramela aqui. Isto não é muito british? é bastante. Talvez, não sei. Está da Escócia, não é? Sim. Scottish. Scottish. Mas... Mas... Mas... Desculpa. Não. Mas eu, eu, eu aproveitei, eu aproveitei eu as, as coisas para é. partilhar uma parte muito pessoal uh, da minha existência e, e, e comecei a promover um estilo de vida. Nunca fui daquela parte do, do, do Instagram ah, e acordei assim. Não. Eu sempre fiz questão de mostrar muito como era e quando vou para o soundcheck, e tu estavas a filmar o soundcheck e tirar fotos, e eu fui à mesma de qualquer maneira, porque acho que é importante dar uma noção real do que nós somos. Se, -se como eu, eu partilhei com eu as também. pessoas, eu sei que isto se calhar não, não tem muito interesse para aquelas pessoas que têm, querem projetar uma vida espetacular, mas eu sofro de ataques de pânico, eu tive 40 ataques de pânico nos 40 dias primeiros da quarentena. Pois, e eu fiz questão de... 40 é dias sem me ligar. És muito sensível. Eu, eu Tens acho... que me ligar, senão, senão... Não, porque então ainda ficava com pânico e ansiedade todos os dias é o jazz e eu... Não quero... sei! Não, eu não, <risos> não, mas eu acho que é importante falar sobre isto. E, e, e pronto, e uma coisa que, que, eu, que eu fiz questão de fazer foi de ser muito verbal e muito honesta sobre isto porque eu acho que as pessoas estão muito preocupadas em desinfetar as mãos e pôr uma yeah. máscara, mas não estão preocupadas em ir a um psicólogo e a um psiquiatra. E já saiu uh, um, um resultado, um trimestre após a quarentena, as perturbações alimentares e da ansiedade nos adolescentes aumentaram. E temos que falar sobre isto. E eu não quero falar sobre isso. Desculpa. Eu sou Desculpa. homem, Desculpa. eu vou beber pá. e vou esquecer. Pá, vou... Pá. Pá. E para pá, e, acaso, nesta quarentena, tive, tive umas perturbações mas... foi Incríveis, já incríveis. Mas eu, eu acho que isto é importante. Eu, eu... Sim, sim. Eu acho Olá, que sou o Flor e sofro de PTSD. E isto é verdade. E, e acho que é importante as pessoas uh, serem Pode mais ser. do que do que uma foto gira no Instagram, nós somos pessoas e... Portanto, deixarem de ter aquela capa, fingir que está tudo bem. Sim, já temos uma agora, bah, todos os dias. Obrigada, Beleza. Obrigada. Beleza. eu vou brindar a mim porque apetece-me ver um bocado. Quantos prendes é que já aconteceu aqui? Quantos oh. prendes é que já aconteceu aqui? Estavas que chegar aos 21. Ah, <risos> Antes de nós passarmos para o nosso próximo quadro, vamos fazer uma taça tibetana dos assuntos, já explico o que que é. Mas antes de passarmos a isto, tenho uma pergunta para o Ricardo. Uhum. Ricardo, em é apenas uma frase, responde-me a esta pergunta. O quão estás espera, farto. Espera, espera, espera. Ele não consegue responder numa frase. É verdade. Não consigo. Não consigo. É um É bom desafio. Não consigo. É um bom desafio. Vocês estão Acho que a pergunta devia ser outra. Vocês estão. Eu estou de muito poder de síntese. Calma. O Ricardo dá muitas cartas. Exatamente. A pergunta é a seguinte: O quão estás farto das pessoas confundirem um contrabaixo com um violoncelo? Acho que isso é só tu, André, que confundes. Acho não sou eu que confundo. Há muita gente que. É. Não, não O pessoal com. O violoncelo no... com. Eu vou... eu... Mas Alex, tu és um máximo. Eu, eu vou adaptar isto, um <risos> <grande, risos> vou adaptar. Pronto, vou Um contrabaixo grande que Vou adaptar isto. Não é, que pessoas... é uma mais... visão ótica. Ah, é uma é. É. É é ilusão ótica. Só quem Sim. está a tocar contrabaixo normalmente tem uma cabeça mais pequena. Ou é mais pequena estou a daquela velha não Aliás, quem toca viol, violoncelo é a não, é isso. isso. Ui! As pessoas não. É, é realmente. É, é, já perceber. Um beijinho e pá, para o Lázaro. Não, nós, nós trocamos mensagens de piadas, ele sabe disso. Pá, tenho aqui num lado no a gente. Parta a lança todos uh, os dois. Piadas que nunca mais sim, sim. não mais Sem Sim, obrigada por preferenciarem uh, anões nesta entrevista. Mas. Responde assim: violoncelo. <risos> e o pessoal fica. Eu, Espera, não eu errei. É. Eu a mal. Oh, não. Mas é verdade, então... confundem, confundem. exatamente é Aliás, é estava a haver um debate Desculpa. aqui há dias na televisão sobre. Pá, sobre na, na nossa RTP Madeira sobre pá, coisas triviais. E alguém estava a dizer: ouviu um céu e outro: ah, não, isso é contrabaixo. E estavam a confundir. Uh, Estavas a morrer, a morrer por dentro Não tem importância. Porque também eu acho que já fui bem ensinado. Aliás, o Alex, acho que deve saber estas coisas, que hum. também vende instrumentos, que o baixo, o que é que é o ba... Aliás, aquela cena típica de marcar em uns lugares e pôr uma guitarra e uma guitarra. E o baixo? Não, não é uma guitarra. O ah, oh, tá Esse então é, esse é, é bastante... Muito pior. Esse é, é muito pior. Já tive é. clientes que perguntaram, senhor, porquê é que aquela guitarra só tem quatro cordas? Exatamente, oh, exatamente. My God. Sim, porque isso não é uma guitarra, isso é um baixo. O que é um baixo? O é um a viola baixa, a baixa O elétrica, baixo não é, o é, é o ilustre desconhecido. É, é, o ilustre, exato. Mas é ilustre. Mas é Não, não é. brinco. E não, o baixo. E num sound check, quando tu pedes mais baixo, tu efetivamente ah, é. é, é tu mais segundo baixo, baixar o volume do baixo. Bem metido adiante. Pá, eu só sei uma coisa que é. alguma uma verdade. lá para a O baixo tem que estar aos baixos. Contra baixo, não há argumento. <risos> e, pronto, e fechou, não tem, não tem não mais. É pessoal, que. Não é dia pessoal, é dia pessoal. Não podes passar por. Calma, está de olho. Relampado. De... De... De... De... De... De... Isso é uma relampada, é. não é? É. Contra baixo não há argumentos. Este foi mais um chepo, pá. Chepo a Esta já é velha, esta já é velha. Não é patrocinado. Contrabaixo não há argumentos. Vamos passar ao quadro, ou secção, ou. Qualquer coisa do género. Vai entrar as que é se a taça tipetana dos assuntos. Ah. Cada entretém vários papéis com temas, já que somos três, é, três convidados, vamos tirar três. E eu vou fazer uma pergunta aleatória baseada no que tirarem. Portanto, Alex, sabes a música, não sabes? Desculpa. Como é que é? Faz outra vez que isto falhou. Vamos só ensaiar o fim. Que é. isso. Para a próxima, a gente faz melhor. Entretanto, tu vais gravar este, não é? Talvez. Tu vais sim. gravar, talvez não, tu prometeste. Não, posso usar isto mesmo, fica fixe. Vamos lá. Diana, faz as honras. Tinha piada, música. De repente. Ah, já Sim. Quem fez o sound effects? Quem? Okay. Okay. Quem é que achas que é? Só sabes fazer esse? Que isso? Só... é Não, sei fazer outros, mas. Espera, posso ver? Não, esse deve ser uma coisa. Ya, yeah. não, não, não. É uma coisa que eu uso, aí, tipo, no, no primeiro episódio da Relampada. Ai, tu tiraste logo maior também, pulso. Faz as outras, Chama-se Lei dos contrastes. Tem que haver sempre um. Eu <risos> já estou a pensar pensando no que é que vou dizer. Tu, oh... Olha, olha, não percebo. Oh, não, não, não, tu, Tem que ser este porque ele veio literalmente agarrado a mim, portanto. Deixa-me adivinhar, futuro. Uhum. Ah, pois. Ah, pois é. Futuro. A pergunta que eu tenho sobre o futuro é. Qual é o futuro dos músicos na Madeira nos próximos 10 anos? É aquilo que vocês gostariam? Pá. São utópicos, distópicos, positivos, não positivos? Diana, bora. O meu futuro passa por aqui. por pela uma... estúdio, pela estúdio? Sim, pelo ah, estúdio ah, 21. É. E por relampada, atenção. Uh, e pela relampada, sim, até porque eu vou. Vou destronar o André. É verdade, é verdade. Fica aqui registrado que em breve um é mais A Diana ficará novas Quando o André for mostrar. em licença de parto, é, é estou brincando. Não, não. Eu já estou com três, me... já com três Pia meses. Pia dola para a Andreia. Eu já estou com três meses, mas sim. Eu acho que é do Venho e das relampadas. É para cá, é para cá todos todos que yeah. não, só porque ela já tem dicioso. Só para esclarecer, eu não estou grave porque muito tempo... Ah, vai, é a Andreia não está grávida. A Andreia acabou de chegar ao seu peso ideal. Malta, vamos só descansar um bocado pronto, durante algum tempo. Pronto. Mas uh, o futuro, para mim, certamente passa por aqui, ainda que não seja o tempo inteiro. Porque a utopia, para mim, o sonho era uh, passar uma temporada fora, mas não há qualidade de vida como a Madeira. E além do mais, se todos nós formos embora à procura de um futuro melhor, quem é que fica aqui para atualmente criar um futuro melhor? Exatamente. Então eu não posso ir embora, eu tenho uma missão uhum. para com este sítio. Aham. Que oh. vídeo. Uma obrigada. missão. Uma uh. flor no jardim. Faça o barulho! Uh! uh. uh. O jardim da flor. O jardim da flor. Muito obrigada. Veste é bem, então, bem. É é é o o mais, muito bem. Isso é muito é importante. É o Ricardo, como é que é o futuro? O, o futuro é para Para ti ou para... Vamos, para em músicas. É claro. O futuro... é... Só Deus sabe? Só Deus sabe, exatamente. Portanto, a cultura Deus pertence. Exato. A Deus pertence. A Deus. pertence A Deus pertence. É bom pertensar. E eu, eu, eu sinceramente, acho que neste momento eu, é o presente. Yeah. Neste momento é o presente. Não, não consigo dizer. Uh, aliás, isto é uma oh. prova de equilíbrio. Agora, se tens tempo, está bem? Uhum. Uh, é um jogo de equilíbrio. Uma hora acordamos a pensar que isto realmente não vai ser fácil, outra hora. Se calhar é por aqui. Hora, eu acho que, olha, está os instintos. Acho que o futuro vai, vai pertencer aos instintos. E temos de trabalhar esses instintos. Acho que é isso. Muito bem, muito bem. Olá. Muito bem. Acho que, eu acho que é por aqui. Vou brindar a isto. isto, está, isto Mais é um trecho. Um isto um... é o 17. Estou é? ser o 17. 18, 18, 18, 18, 18. Pedro, qual é o futuro do Tenken? Um cabelo maior, <risos> talvez... Eu, não, eu o, meu futuro, não ideia. o meu futuro... <risos> o meu futuro... Eu não estou preocupado com o meu futuro. A nível musical... cada vez... Até futuro, tens de... futuro, não é? Claro, não. claro que sim. estou cada vez mais preocupada. Estou tá. <risos> brincando, estou <tô> rica. <risos> não, não sei o que -se <risos> <Ei, Não. não. risos> é ser pai... Ei, mãe! Vamos fazer um... Hashtag dois. Juliana, hashtag fica a é, uma Ela! Uma ui, ui, é um... ui, ui, ui! ui, ui, ui, ui, ui. falta aqui a Juliana. Claro, que falta. A Juliana, que é o meu. Ah, é verdade! Corpo. Exato! É uma, mas não havia mais cadeiras e distanciamento social que ah, eu ouvi. ficava no meu colo. Por ah. sem as ah. lumbas marcadas. Que fofinho! Um brinde à Juliana! 18, agora é 18. Sim, senhor. Exactly. <risos> isto está ficando. Está ficando. Não um pai, um está ficando poderoso. Mas então o futuro seria. Fico, ah, a nível é musical, isso? não sei. Ah. Tenho algum receio, pá, Não sei. Que isto inverte por um caminho não. Faz música? que não música? Que não valorize. Precisamente a música original e. Que não valorize as músicas Tenho algum receio disso, mas. Mas estou tranquilo. Atenção, atenção pá, com, atenção não, com essa coisa da é originalidade que é para. Para não haver assim outra confusão. confusão. É possível, como eu falei, do Fang Together. Aqui fiquei. É confusão. É confusão. <risos> Tem uma, entidade, uma, uma identidade para um apoio. Isso é super não. importante. É só nisso aspecto. Agora vamos ser tudo música original vamos safar todos. Não, não, não é música... isso. Com não originais. é isso que eu queria falar. acho que toda a gente entende é originais. Não... Independentemente sei. da música que tocarem, é exatamente, claro. exatamente. Exatamente. exatamente, por exemplo, a barreirinha. Já que já, já, já, já estou aqui, por exemplo, nós sabemos, oh, aliás, eu acredito que se eu, eu vou ver um dizer, concerto, o, um concerto à barreirinha, e não vou investigar sobre a banda que eu vou ver, e quero ser surpreendido. surpreendido, surpreendido. É, é isso muito assim, também. Eu acho hum, que a música ao vivo agora passa por isso, não é estar uh, sei lá a malta mais jovem também tem o celular, tudo bem Mas eu acho por mim, quando se cria uma certa de do e música, já a gente já quer saber o que é que não é, saber o que é que eles vão tocar. Ah, a gente precisa de, de ser, uh, como é que tu uh, apanhados de surpresa, sim, é? sim, sim, sim. surpreendidos, surpreendido, Isso que é a arte, o fundamento disso é o contraste. Quando chegas lá e és surpreendido ou não, mas não faz mal. A gente chega que a... é merda que viver, pá, não devia ser de casa. Mas não ah, interessa. Não é importa. Não é é é é... é, é. é, é. importa. Houve Não, eu estou a falar de um é, público normal. Sim, sim, sim, sim. É, pá, não, não interessa. Então, o segredo aqui é, é não, não, não ficares indiferente. Exatamente. Não isso ficas aqui indiferente. É, isso é que é importante. Eu confesso que eu só vi é os trailers. Os okay. ok, passando para a frente. Estava a jogar no Estava a jogar no Mira Milhões. Ah, não, não, eu Não queria ficar. O Mira é hoje, é que Não queria ficar condicionada por aquilo que vi. Então. Fui vendo os teasers e pensei, só vou ver os episódios uh, integrais depois de ir lá. Porque nós já tínhamos falado nisso. Ok, nisto. ok. E, sim, sim, sim. E acho, acho que hoje em dia, como nós vivemos tanto numa, num mundo uh, através de um ecrã, é muito fácil tu te condicionares a ti mesmo. Sim. Fiz, olha, fizeste muito bem, na minha opinião. Mas os teasers estão incríveis, claro. mas mas eu pensei, se eu, se eu for ver, eu vou com uma expectativa, ou vou estar à espera de alguma coisa, ou vou... -me... E espero que esta expectativa tenha sido superada. Ah, um acho acho que, <risos> que há uma coisa com o André que é importante falar sobre isso, numa questão de música. E aqui já há uma parte aqui do Alex. O Alex foi, talvez, uh, nestes últimos cinco anos, aquele que deu uma frescura, ou deu um em inferente, que é realmente começou no terraço, não é aqueles vídeos, não foi? Sim, sim. Isso é foi, sim. muito foi um importante. Isso é e antes disso porque a música ou, cria uma, pirata. tem uma dimensão. Exatamente. É um e pronto, essa situação é muito sim. importante que a música tem que ter uma dimensão de. não é o um visual, uma dimensão de imagem. E então, eu tenho uma. Aliás, este, esta coisa do Covid, a gente estar todos em casa criou uma situação de em vez de ser luz, piscas piscas, MTV, luz piscas piscas do MTV não ou aquelas grandes expressões que a gente vê do videoclipe clipe famoso videoclip. não a gente agora quer ver gente é a porque nós é uma necessidade humana de ver gente, yeah. a gente é, é, é incontornável nós somos exatamente de, de claro e essa situação é super importante que é tu estás aliado a isso que é a imagem Imagine. Vê quem é, como é que ele se veste, como é que não é, como é que não é. Isso é muito importante porque é aquela tal identificação público-artista, rever-se naquela mensagem. E a imagem é super importante. É o videoclipe, não é a espetacularidade. Claro, é, claro. É, é a mensagem. Por exemplo, aquela, aquela fulana que trabalha com instintes. Não é trabalha com instintes, que é... Eu sou fã que é da pop internacional que é o dueto com o irmão, esqueci-me... Billy é. por exemplo, este é um exemplo de, de, de... ela é tipo uma anti-star yeah, queria... yeah. eu gosto muito, é, gosto muito é muito, é muito, muito importante aquela, aquela imagem que ela cria à volta mas, se repararem, não tem uma espetacularidade muito grande mas tem uma, uma polémica e uma, Exato. Uma, uma, uma verdade, uma verdade. Uma verdade. Uma verdade. Olha, ficou. É uma verdade. <risos> uma verdade. <risos> uma verdade. <risos> fazemos Pronto, mais um, talvez, não? Pronto. Já estamos com o tempo. Uhum. Exato, fazemos só mais um. Então fazemos o Pedro e o Ricardo, podem escolher um papel em si. Lá tudo. Ao mesmo tempo. Mas oh, tu. Oh, é. a primeira coisa, as mãozinhas a se decorar. E... Ai, ai, ai. São dois papéis, afinal. Vou fazer uma coisa combinada. Vamos tentar. Isto é um desafio. Segredos. Segredos e. Influências, é aquilo que estava a falar. Segredos e influências. Ok. Influências segredos. Pedro, qual é o teu Quais segredo? são as tuas influências secretas? Não, este... Sim, olha, Guilty pleasure. pleasure. Claro que. Olha, a Cláudia, a Cláudia da Barreirinha tem uma frase muito boa que é: pá, tira o Guilty. Só Pleasure. Okay, só pleasure. Qual é o tipo Pleasure, então? Ou oh, Guilty, Riscado, Pleasure. Pá, não sei, gosto muito de música latina Música Não sabia latina. disso, pá, hum. Muito mesmo e, e principalmente de cola ah, é, é. Só que eu sinto que aqui não tenho muito... Hum. Mas a gente já arranja qualquer coisa... Ele tem um ar porturicanho ligeiramente Então <risos> ah, é. meu I like it pleasure. Gosto dessa cena é. assim, Já viste coisas que eu não, não sei Olha, descobre-se muita coisa naquela relampada Tenho ah. muita influência, aliás O meu professor Edward Sempre me levou por esses lados e eu gosto bastante, só que sinto que aqui na Madeira não, não há muito espaço. Pedro, latinado a partir, tem, tem. <risos> eu, acho Já vai... eu acho que há muito espaço na música e na Madeira. Acho que estamos todos aqui no mesmo erro, porque todos estão a fazer a mesma coisa. Yeah. À exceção de. Basta, olhe, olhe, olha, olha, olha, olha lá, vá lá, lá. Não, não estou não fã dos originais. Não, a flor não está a fazer nada a igual a ninguém, de se claro. inventar e sim, fazer coisas diferentes. Para não oh, é fazer tá, coisas tu dizes, Pedro eu acho que há espaço para isso não... Cria esse espaço Pedro caramba o meu lado materno é da Argentina bora fazer Olha um... quero eu Bo... mas quero. Oh, o é que da Argentina ideia. mas não sei de... se e... qual é o latim e... que ele quer se quer espanhol se quer Bem, é. Lútener, Hispânico ou. Como é que se chama? É mais. É South America. Uh, é tudo aquilo que eu tenho, uma confusão. Oh, Pode ir até. I like to Sud speak Sud I like to speak Spanish. E já me Aliás, no último Funk Together já trouxe umas congas para dar um cheirinho ali <laughs> <laughs> mais latino. Uh... Foi alta cena. Yeah, o, Pedro, o, Pedro, o, Pedro, o Pedro. Eu insisti para trazer os congos. Tanto. Tant. Que nem cabia no estúdio. Mas, mas trouxeste. Muito. Mas eu sabia... Você, Se fizeste acontecer isso, pá, faz acontecer um espaço yeah. de olha, música latina aqui. Fez acontecer uma coisa incrível, que foi o Pedro fez com que o Gonçalo. Desse like yeah. wow, wow. okay. okay. uma gargalhada ao meio de uma gravação. Uau, uau! isso é uma coisa. É. Yeah. Não, Vê. o Gonçalo. Gonçalo. Gonçalo. Gonçalo Ice Queen Souza. O Gonçalo Ice Queen. O Gonçalo Carri. Não, não. Mas ri aqui, ri, ri, não não. Não, não. É não, não. não, não, foi uma reação mesmo extrovertida. Não era só olha... Eu ri, claro. sim, claro que eu ri, não, atenção. Díamos... Não, a at tequara, estou a falar a Não, aquilo foi a cena perfeita. Aqui, aquilo foi o yeah. bike um perfeito. Foi ótimo. Aconteceu que foi o segundo, por aí, ao terceiro, que a gente fez. Uau! Um bocão de latinos. Deixa só olhar para a esquerda e conga, conga, pensa bem nisto, pensa nisto. Uau, ok. Bem eu toco trombone de pistões no pão, pão, pão, ia ficar interessante. Pedi, olha, Alex, vou só deixar aqui Hashtag <risos> Skunk Together. Skunk. Skunk? Skunk Together. Ok. Que é um Spanish Funk. <risos> Spanish Funk, ok. Skunk, Skunk Together. together. Podíamos fazer uma versão feito de do Tonero. Spunk. Spunk. Spunk. Spunk. Spunk. Spunk. Spank na superfície, oh, spanish spank. punk já começa. Span... É as, as, as, spank, esfens. Esfens. Esfens. Esfens. Esfens. é spank, <that> <that> Agora... é spank, oh, é spank. É spank, é spank. Ricardo, uh, qual, quais ah, são as tuas guildes de boyz? Influência. Que tipo de Pronto. Esta é a pergunta da pouco. Influência. Agora tive sorte que aprendi. Eu não sabia o que era um multiplayer, mas aprendi. Não sei como, o que é. Há pouco tempo, mas agora já sei. Olha, Sim, uh... não. <risos> não, <risos> sinceramente, <risos> esta é uma pergunta realmente que me toca um pedaço, é verdade. É influência. Quais são as minhas. Eu nunca pensei sobre isso, sei lá. Uh... Eu diria mais: o que, é que tu, o, o que é que o Ricardo ouve num dia normal? Ou mais, ou, mais, ou mais sensível num dia mais sensível? O que é que o, que é que o Ricardo ouve ui. para se sentir melhor? Ui, ui, ui, ui. Rapaz. Não, não, eu sou, eu sou muito, eu gosto muito de música e, e, e eu gosto de ouvir muito Eclético. Música. Sou muito eclético. Ele tem um sistema. tem um sistema de ouvir música, é aleatório, mas que tem uma certa filtragem. Uh, acho que ouvir música, Ouvir música é das coisas mais interessantes, é, é tipo uma, não sei dizer, é um alimento que eu tenho. Uma meditação. Não, eu gosto também, mas sim, não é só para não. isso, sim, sim, sim. desde... Estudas enquanto ouves e aprecias... Ok, pá, eu okay. gosto, eu e, gosto, e, eu e gosto atenção, e Alex, isso é muito era. interessante e gostava de... Eu imaginei um mágico, eu dou este exemplo, que vai ver um, um espetáculo de outro mágico, e eu, não, eu não, às vezes não, não vou à procura do truque, como é que ele faz, e quer saber como é que... É que e quero ouvir só. Como Quando eu vou à procura do acorde ou, ou de saber como é que é feito é sinal que já estou numa outra perspectiva. Uh, eu gosto de ouvir música só por prazer. só, de, de, de... Yeah. só por E as minhas assumir. influências é muito isso. Eu, eu posso dizer uh, uma das coisas mais importantes em ouvir música que eu tive foi uh, procurar sempre o álbum, que é um conselho é ouvir vício por um álbum, nunca playlists. Okay. O álbum é super importante porque é uma concessão. Aliás, é um bocado obsoleto hoje em dia, porque é mais singles, singles, singles e, yeah. é, mas o álbum ainda é, aliás, não é o CD, é aquele momento que eles gravaram aquelas 10 horas, yeah. aquelas 10 horas, aquelas 10 temas. Uh -huh. uh, este que, que Fiquei baralhado, não, já estou baralhado. É. Não, mas não, é muito simples o que é importante. E tudo relampada ao vivo. O que é importante? Oh. O que é importante, <risos> o que é, o que é importante é conhecer o álbum isso é das primeiras coisas. Mas as minhas grande grande influência para a música foi resumo-se uma coisa só. Era, era procurar o álbum ao vivo, ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Okay. -viv. A gravação ao vivo daqueles temas de estúdio. Okay. Também, Gostava de ouvir esses, esses dois balanços. E essa isso foi dado por uma pessoa que tinha essa estratégia. E até hoje eu uso essa situação. Muito gosto bom. de ouvir, sei lá, mas gosto, sei lá, de ouvir música clássica, desde de música de dança, de música eletrónica. É bom, Wagner, sabe? gosto muito de Wagner, claro. Wagner, sim. Música eletrónica, gosto muito de, de música old music. De jazz, então, muito jazz contemporâneo. Desde grovalhada, tipo fan together, também gosto. Ecoético, temos um homem muito ecoético aqui. Não, não está aliado ao instrumento também. Ele está aliado yeah. ao instrumento. O baixo e o contrabaixo que não há argumento. Diana, Diana. O <risos> que é que a Diana ouve? A Diana a ouve... também é ecoética. A a acredito Diana ouve tudo O futuro também. Uh... Mas qual dirias que é o teu gosto mais. Não digo estranha, mas mais particular. Eu pá. devo dizer que das coisas que eu mais gosto é de dar um concerto intelectualão e depois ir ao a cantar a princesa do bossa e Sico. <risos> <risos> Adoro. Adoro da Weasel, tenho o terceiro capítulo dos The Weasel, o álbum. Oh, o The Weasel, tenho incrível, aquela banda era andar, é incrível. Iniciação a uma vida normal, o manual, que banal, assim, o manual. Aquele álbum uh, amarelo, como é que era é o nome de aqui? Os, uh, o Amarelo? eu tenho, eu eu tenho aquele da palma da, da, mão. da mão é o terceiro Mas... capítulo, lá está é pá, adoro que aquelas discurso. músicas adoro da Weasel e, e devo adoro dizer sim. que a voz do Carlão engravida-me é uh... <risos> <risos> e quem me conhece sabe que isto é uma coisa recorrente há montes de, de coisas que me engravidam certos acordes uh, muitos contrabaixos uh, o Carlão e... <risos> e pronto e adoro uh o primeiro álbum que eu comprei foram dois ao mesmo tempo foi o Nelly Nellyville okay. e Hybrid Theory dos Linkin Park okay. mas o primeiro álbum a que eu tive acesso foi o What's the Story Morning Glory dos Oasis e isso não é todo um guilty pleasure é só um pleasure claro um, na verdade tudo para mim é um pleasure porque eu tenho orgulho é dizer que houve até nas Isto? olha yeah. uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ir à barra de sugestões do YouTube e descobrir Pimba. Oh, Pimba. Há uma coisa Pimba. que é. O Du são lindas, que tem uma música chamada Poesia, e o clip clipe é qualquer coisa de incrível. Elas dizem, mas se pensarmos bem, até no trabalho há poesia. E elas moram no Canadá, por isso elas dizem poesia. E, poesia. E quando aparece até no trabalho, aparece um homem com um a pegar um prego na parede. E o trabalho a personificação do trabalho é aquilo uh, tens também o Sean Fernandes antes de ser o Sean Desmond actor, uh, actor, uh, cantor R&B com o tema Tu és Minha em que ele encarna a pega do touro que ele diz ele que alguém e eu gosto, eu, gosto, eu, eu já adoro estas <risos> <essas> coisas <risos> adoro, adoro, Uau. adoro Uau. Marco Paulo claro. que, adoro um bom Tony no karaoke Nossa. adoro um bom Pedro Brunhosa o Pedro Brunhosa, tivemos esta conversa yeah, no yeah. aniversário do Eu Gosto muito do Pedro Brunhosa. Ele não é, ele para mim é o Lou Reed português, porque ele não canta, mas ele conta uma história cantada yeah, yeah, yeah, sim, e sim, nesse aspecto, e, e lá está, e, e há quem diga, o que é, mas o Lou Reed é um intelectual e o Pedro Brunhosa se calhar não é, não é para ti, para mim é, uh, e, e acho que Guilty tipo Spice Girls, claro. Nada do Claro. José já sido não sou grande fã. Okay. Não sei porque há qualquer coisa ali que o quarteto Neil, esse, esse, meu Centoenhos. Gosto. Gosto também. Gosto, gosto da Lúcia. Gosto dos Ah, música. Olha, um dos, Nada, meus, é meus, concertos. Olha, dos meus concertos, ah, um dos nossos concertos que eu vi Adoro. cá Adoro. Desculpa, Desculpa. Há uma me... música dos Manu Works chama Sons of Walden. Manu War, gostas de Manuel? Oh, Gostou? <risos> gosto dos manaman, mas tem o Chocolate Starfish and the Hot Dog Land. O um álbum muito interessante. Boa. Adoro Jack Johnson. Ou seja, eu não consigo precisar de uma coisa que eu. Mas adoro. Uh, adoro tudo o que seja uh, música que nos faça sentir. Ok. Nem cool. que seja uh, Medo <risos> Tipo Mayhem. Oh, vergonha tipo Mayhem. Mayhem. Sim. Claro que se me perguntados diriam a Biorca a Sarni, Evra e, e a Billy Holiday. Mas uh, quem é que não gosta de ouvir o Josa? porque Ah, para quem não sabe, a minha, a minha bisavó, da minha avó para cima, paterna, é tudo Cabo verdiano. Então eu cresci a ouvir o Josa, que é do género, estás a comer uma torrada com manteiga e ouvir o oh, naquela praia. E eu, eu vibro quando eu ouço essas batidas passo-me nos carretos. Para mim, tudo seja morno, coladeira, não me interessa se essa letra é horrível. Tudo que tem aquela batida porque está no meu sangue. E então não, não me queiras ver. Quer dizer que para a tua música eu vou-te fazer um só uma batida e tu já fiques satisfeito? Tu sabes que sim, porque tu próprio... Tá, tá, tá. Tu, <risos> puxas muito, tu, tu puxas muito aquela batida africana, sim. aquela coisa tribal. Sim. Yeah? Pessoal, é muito sempre. obrigado por terem vindo à Rompada. O Certamente... Este episódio já vai muito, muito longo, uh, mas foi um episódio que pá, passou assim a correr. Vocês são fantásticos e tenho todo o orgulho em pertencer à banda também. Flor. À banda? Portanto, a banda. uma salva de palmas e um brinde, porque não sei se chegamos aos 21, 21, mas de certeza que chegamos aos 21. Yeah. Se nós dermos duas ou três assim de ser. Já passou. Acho que já passou. Já E para terminarmos o Relampada, em grande, e tenho uma piada. Talvez uma amarela. Quantos músicos de jazz são precisos, são necessários? Quantos músicos de jazz são necessários para trocar uma lâmpada? Não, mas, mas conversei só agora com... Ninguém. Porque não há dinheiro para lâmpadas. Ahhhhhhhhhhh! Relampada! Que é que assim? Um brinde a todos vocês! E a terceira temporada! <risos> vou dar as várias relampadas por causa disso. E se eu trinito... Trem... <risos> se acende eu... se é outro mito! É um mito que é incrível! Pessoal, muito obrigado por terem vindo! Diana, eu pedi-te para para vos em algo azul. Ao telefone e tu vieste com um, um objeto muito interessante que é um After Sun. Um After right? Sun. Diz-me porquê que. Porquê a escolha do objeto. Sei que foi um pouco na pressão, mas diz algo sobre ti. Tens o mesmo problema do que eu. Sofres de brancura muito extrema. Não sabes Eu Eu sofres. <risos> Também eu. Não é óbvio, André? Também eu. Qual, qual de nós os dois reflete não. mais a luz? Acho... Andreia? Sou eu ou não, não sou? Sei. É assim, o ombro do André está forte. É. E André não vista as pernas, os gêmeos na vista. Ok. Mas... Estão separados. Pronto, o aftersand, porque ele disse onde estás, eu disse no quarto. Ele disse qual é a primeira coisa azul que vês? E eu olhei para o meu porque porquê? Porque eu fui fazer um soundcheck no sábado, obviamente quando, quando isto sair já, já terá sido há muitos sábados atrás, claro, mas sim. fui fazer um soundcheck e a meia hora que lá estive apanhei um escaldão monumental. <risos> E pronto, então, Lê isto é, é a minha companhia de cabeceira. É o livro do Príncipezinho e, e, e o Aftersun. Muito bem. Ricardo, o teu objeto é uma tampa de... Ainda <risos> <risos> bem que é uma tampa de garrafa e não uma de sanita, estás a ver Exatamente. se você é? Mas eu também Eu não estava nesse <risos> sítio, por acaso. Ah. Por acaso estava a conduzir. E, e ela ligou-me e tem alta voz no carro. Tem é um Volkswagen tem 20 anos mas tem alta voz. Uh -huh. Uh -huh. É Já acabou. Já acabou tudo. Já acabou Pronto. pronto. Lá foi a bateria. Mas pronto. So, a é isso. É isso. obrigado é por terem vindo